É um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia, e eu escolhi tecidos com, né, nem preciso dizer, olha a cara do verão, isso daqui já tá cara do verão. E já vamos começar aí com tudo nossos projetos de primavera-verão, tá? É, todos esses tecidos que eu escolhi, gente, já corre comprar, porque vocês sabem que lá no Saia de Saia... Eu acabo postando aqui, quando eu posto, já acabou o tecido, né? Se aí se comprava comigo. Então, já compra, guarda pra gente fazer nossos projetos. Todos esses projetos aqui vão sair três... Eu não sei se vai ser três vestidos. Dois vestidos, eu tenho certeza. Inclusive, as meninas lá do grupo do WhatsApp já escolheram um modelo que eu vou fazer, tá? Um dos modelos que eu vou fazer. Vai ter um outro modelo que eu já sei, elas não sabem, é surpresa até pras meninas lá do grupo, Tá? E este daqui, eu estou na dúvida se eu faço um vestido, uma calça, porque eu, eu já vou falar que tecido que é e mostrar de pertinho, tá? Então, quando chegar nele, eu falo. Vamos começar aqui, gente. Para quem não sabe, o Saia de Saia é uma loja onde vende tecidos, aviamentos, roupas prontas, bolsas, sapatos... Gente, tudo, vende de tudo lá. Então, se você não sabe costurar e você quer comprar no Saia de Saia, você vai encontrar roupas prontas, lindas, maravilhosas lá e você já sai já arrasando. Então, não tem desculpa. Pra quem quer comprar tecido, já tem os tecidos, os aviamentos, você encontra tudo lá no Saia de Saia. Eles têm duas lojas, uma fica em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. Se você for de próximo de uma das lojas, vale a pena você ir na loja, porque na loja tem muito mais coisa do que no site, tá? Agora, se você não mora perto, mora longe, que nem eu, aí você vai pelo quê? Vai pelo Instagram, que a Lu tá sempre postando as novidades lá. Vai pelo WhatsApp, ó, segue o WhatsApp aqui da Rô, só chamar ela que ela manda foto de todos os tecidos pra vocês. Ela é um amor então, gente, não dá pra comprar pela... indo na loja física, compra pela internet, pelo site também, tá? Então, tem várias opções aí pra você comprar no site do Saia de Saia, na loja. E, gente, não dá pra ficar sem os tecidos de lá. Eu adoro os tecidos do Saia de Saia, sério. Quem me acompanha aqui sabe, né? Já falo aí que o site Saia, Saia tá aqui com a gente desde o começo do canal, praticamente. E sempre fazendo peças aí com os tecidos. E esses tecidos, eu escolhi os três e eu amei, gente. Eu estou apaixonada nesses tecidos. Vou mostrar tecido por tecido. Vamos começar por este daqui. Olha essa estampa. Este, esses tecidos aqui, gente, a Lu coloca já sai, tá? Então, vocês têm que correr. Olha esse tecido. Olha a estampa disso. Ele é um rosa. Olha isso, gente. Ele é um pouquinho mais escuro do que tá aparecendo aí pra vocês, porque como eu ligo muitas luzes aqui, né, pra gravar os vídeos, então ele fica um pouquinho mais claro do que ele realmente é. Mas ele é maravilhoso, essa estampa. E é uma viscose, não é transparente, tá? Então, esse daqui com certeza vai sair um vestido... Deixa eu ver se tem um lastano. É muito pouquinho, tá? É assim, tipo, nossa, muito pouquinho. E olha essa estampa, gente, que coisa mais fofa. Então, essa daqui é uma viscose que eu escolhi e vai sair um vestido aqui que vocês vão babar no modelo. Super simples. Gente, até quem nunca costurou vai conseguir fazer esse vestido aqui que eu vou trazer para vocês, que ele é bem facinho de fazer, tá? O próximo tecido é essa seda que tem dois tons. Tem esse tom de verde e tem o tom de pink. Gente, eu não sabia qual escolher. Eu fiquei passada quando eu vi esse daqui. Olha essa estampa. Tá muito lindo isso daqui. Tá muito lindo e também, gente, não é transparente, tá? Dá pra fazer aí tranquilo, sem forro, tá? Ó, eu não vou usar forro. vai sair um vestido daqui. Este daqui, ele tem um pouco de elastano, tá? Então, ele estica um pouco. Então, dá pra você fazer várias peças mais justinhas, tal. Também vai sair um vestido aqui. E, gente, eu estou chocada. Olha esse tecido. Gente, vocês não tem noção do caimento disso, também vai sair um vestido super fácil Mesmo quem nunca costurou Vai conseguir fazer o vestido que eu vou trazer Com este tecido aqui, tá? Gente, e tem outras estampas Que nem a viscose que eu mostrei Se você não gosta aí com bichinhos que nem eu, eu amo esse tipo de, de viscose De tecido com bichinhos assim Tem outras estampas Na verdade tem milhares de estampas Então entra lá Este daqui eu sei que tem no tom verde e rosa Pelo menos tinha até o dia que eu peguei, né? Então, gente, não sei Corre lá o próximo tecido é um viscolinho, e olha esse tom de azul. Também não é transparente. E este daqui eu tô na dúvida, gente, se eu faço, que eu tava falando pra vocês, né? Eu tô na dúvida se eu faço uma calça, tá? Porque esse tecido aqui pra calça vai ficar maravilhoso, uma calça de alfaiataria... Ou, eu não sei se dá, eu acho que dá a quantidade de tecido, eu acho que tem 1,80m de tecido. Fazer o quê? Eu não sei se vocês já viram, tá usando bastante agora, um conjuntinho de short social, bermudinha, né, mais comprida. Com, tipo, uma camisa que você usa aberto do mesmo tecido por cima, com um botão encapadinho, então, eu não sei. Eu estou na dúvida entre esses dois, como eu já vou fazer dois vestidos ali, eu tô achando que eu vou fazer o um conjunto aqui de shorts e camisa. O que, que vocês acham? Como vocês podem ver, os três tecidos que eu escolhi desta vez, apesar daquele, daquela viscose, ter um pouco de elastano, não estamos trabalhando com malha. Para as meninas que reclamam que eu só faço projetos com malha, estamos trabalhando com tecidos planos, tá? Então, essas foram as minhas escolhas, tá? Que eu vou fazer aqui projetos muito legais com vocês. É, me deixem aqui, se vocês tiverem alguma sugestão, sugestão falando desse azul aqui, que eu estou na dúvida. Não sei. Eu vou deixar uma foto passando do conjuntinho para vocês verem aqui na tela, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Passando aí para vocês verem, tá? E os outros dois, dois modelos de vestidos. Um foi as meninas lá do grupo que escolheram, então já vai sair. Eu acho que vai ser com este daqui que eu vou fazer, o modelo que as meninas do grupo lá escolheram. E o outro é um modelinho que eu já tô fazendo modelagem dele para trazer pra vocês. Muito simples. Eu tenho certeza que vocês vão amar todos os modelos. Então, já corre para adquirir o seu tecido e depois não fica sem, tá certo? Olha essas cores. Olha os três juntos, que maravilhoso. ficou lindo. Eu amei essas cores. Sério, tô apaixonada por essas escolhas que eu fiz. Eu amei. E... É isso, meninas, eu espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças aqui, tá bom? Provavelmente um vestido, né? Que já tá ficando bem quente, já tá dando pra usar vestido aí, então, provavelmente eu já trago um vestido aqui pro canal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.